gravando? Uhum. uma boa tarde os amigos do canal hoje nós vamos fazer uma uma demonstração aqui das variônicas e o detector de metal nas variônicas nós vamos caçar com ela e vamos conferir com o detector de metal chamando você junto né? então vamos voltar para cá aqui vamos pino é Sempre pega da lateral aqui, assim sempre passando as varas aqui, ó. Sempre que você pega de cá aqui, ó. que é o começa a deslumir. Deixa eu pegar um sinal aqui. Vamos ver. Tá começando que ela vai para reta, gente. Bom, agora ela cruzou. Ela cruzou aqui. Agora vamos buscar o decor. tá vendo aonde ela cruzou o define está acusando que tem alguma coisa então vamos cavar para nós ver o que, que tem bem pertinho esse, esse aí é ruim para pegar não, não houve nada de disso. o racho está nem comendo Meio aqui ó. Oi no fundo. É Tá pegando bem aí? Uhum é um, um pedaço de alumínio É um alumínio Bom Agora nós vamos desligar de novo ele Vamos caçar com, a, com as varas e é importante essas varas aqui é o seguinte você vai direto ao local enquanto o detector ali você tem que ficar caçando então ele já vai mais direto pode ir então a então, estão pegar você e a a então vamos buscar o detector Ah, peguei a mãe no teu celular também. Você que não sabe, eu peguei a mãe do teu celular agora, negócio da tela. A tela tem um jeito de deixar por essa. Não. Se busca longe, velho. Né? Posso você é perto e longe de mim. Sabia? Agora tem um detalhe aqui, se as varas pegou o fundo, o detector não vai pegar. Então não está fundo, porque se passar de uns 30 centímetros o é detector não pega. na terra. Então, Pequeno, hm, coia pequeno, talvez que sim, já saiu. Grava aqui embaixo Vai Maramba Se é. será, hein aqui ah, bateu aqui ó esse aqui é um pedacinho de ouro é um negócio meio não é É um negocinho que meio atrapalhado rapaz tipo uma, hum. é como é que fala parecendo chichumbada de vara de estranho é. é um estranho bom vamos fazer mais um outro teste que é isso aqui é para um pessoal aí para eles ver como é que funciona a variônica as vara é o seguinte se você tiver com detector você, você trabalhou com as variônicas você vai achar o local que está que tá alguma coisa você achou onde tem alguma coisa você vem com o detector e passa o detector fica fácil você achar agora só com as variônicas para você achar se você não tiver, por exemplo pelo menos um pin-ponter. que também pode ajudar então fica difícil então agora nós vamos fazer uma Busca lá o vai ser ele... Isso, traz ele lá dentro. Pra... Isso. Está dentro da. Então, se você não tiver uma, uma, uma outra coisa junto, você não consegue achar. Então, o pessoal compra aí as variônicas. Penso que só com as que ele vai encontrar alguma coisa. Não vai. Ele vai achar, mas não vai conseguir tirar. Então, as variônicas é para você localizar o lugar. Agora, para você achar é outra conversa então aí tem muitos garimpeiros aí falando ah mas as variônicas aí não funciona funciona assim você acha o lugar que está agora para você tirar você tem que ter outras ferramentas então ela é parte das ferramentas ela não é uma ferramenta só para você sair procurando ouro com ela então é você tem as variônicas para você achar o lugar você achou o lugar por exemplo você achou um lugar um lugar que tem, que tem ouro você vai em cima do ouro com elas agora para você tirar o ouro de lá você vai precisar de outra ferramenta, você vai precisar de um, de um detector bom, ou você vai ter que pegar essa terra e ir lá para o rio, batear ela, então a... agora o serviço das varetas ela faz, que acha o local, ela achou o local, se você estiver no meio de uma mata ela passar em cima de um prego, ela acusa um prego, se ela passar em cima de uma grama, meia grama de ouro, ela usa meia grama de ouro agora se você não tiver ferramenta para tirar você vai só só com o trabalho de achar o lugar então não vocês prestem prestar atenção no filme aí ó vocês vai ver que ela acha o lugar mas eu tenho outras ferramentas para acabar de ajudar então agora meu amigo essa vai continuar gravando aqui e eu vou fazer mais um mais uma experiência aqui para o pessoal ver agora nós vamos usar nós não vamos usar o detector o outro detector grande nós vamos usar esse aqui ó pin Ponter esse aparelho aqui de Asvarionica então vamos, nós vamos caçar um lugar agora e vamos ver onde é que elas vão cruzar parece que já cruzou por aqui vamos conferir já cruzou aqui perto mesmo então elas já estão cruzando alguma coisa embaixo aqui Nós temos aqui alguma coisa aqui embaixo, nós vamos cavar. Não tem nada plantado, aqui nós não plantou nada. Isso aqui é uma estrada antiga, no meio da mata. Então aqui o que achar aqui é o que tem aqui mesmo. É tampinha, é pedaço de coisa, pedaço de ferro. um detector com esse aqui o ponto já é um pouco mais difícil mas você consegue hoje um, um pinpointer desse aqui ó, esse aqui você compra no e lá custa 35 real, 40 real não paga nem imposto para vir e caso a arionica e um desses você já consegue fazer alguma coisa mas se você tiver um detector melhor ainda então nós vamos fazer o teste com ele aqui Vamos agora nós acabamos de ligar ele Aqui nós passamos ele aqui Ó Ele já achou alguma coisa aqui Ó Então as zora acusou aqui ó Tá vendo? Então ele já achou que tem aqui Agora nós vamos devagarzinho hein? E agora é só com ele Tá aqui nesse meio aqui, ó Agora é só o pin-ponto tá pegou o contato da Tá aqui, ó ele Já passou pra trás aqui, ó Então vamos ver Tá na mão achamos é um pedaço de alguma coisa aqui que também tá, meio... tá vendo. As variônicas conseguiu captar esse pedacinho de coisa aqui. Ó, não é que dentro na minha mão, ó. eu nem sei o que é. Parece que é uns pedacinhos de, de argola, alguma coisinha, um pedacinho de corrente, é coisa de chaveiro, é coisa de chaveiro. É a de chaveira Dá uma olhada se não é metal né Mas não é não Então isso aqui quer dizer o seguinte Vamos guardar aqui porque é um chave As varetas E um pinpointer, Você já consegue achar alguma coisa Mas só as varetas você não acha nada mas se você tiver só com o pin-ponte também você não vai achar nada porque você não vai saber o lugar que tem nada para você passar ele mas esses dois juntos você compra as varetas, você comprou um pin-ponte você já pode sair caçando alguma coisa agora se você não tiver mais coisa comprar suas varetas e sair para o meio da mata você vai achar e não vai tirar as varetas vai localizar o lugar e você não consegue tirar do meio da terra então essa é a verdade Agora o pessoal aí vê, que vai aí no canal, ele quer comprar uma vareta e já quer sair lá pro meio das pedras, pro meio do mato, lá com as varetas na mão lá e caçando e coisa. Isso não vai funcionar. Então é prestar atenção, porque tem que comprar as varetas e tem que comprar, ou compra um detector desses aí de R$250, real, real aí no Mercado Livre, ou você compra um ponter para você ter um começo. Agora, se já é garimpeiro, a pessoa já é garimpeiro, e não tem vareta, experimenta as varetas, compra, compra duas varetinhas e experimenta trabalhar com elas, tenta localizar primeiro para depois você cavar, porque você sair cavando aí buraco aí não onde você nem sabe se tem nada, isso é complicado, então eu tenho muito tempo de experiência, eu sei como é que é isso, você chegar na beira de um rio aí e ficar batendo pedra aí sem saber se tem diamante ou não. E outra, precisa ver se tem as formas de diamante, se tem alguma coisa que indica diamante Você é, pode usar um, um detector desses também de iônico também Que você pode conseguir um diamante na câmera também ele, ele indica onde tem uma pedra com dureza mais alta é, e ajuda Mas precisa entender, precisa saber direitinho, precisa fazer pergunta, faça pergunta Como funciona, o que, que eu devo usar junto para funcionar tem que fazer perguntas, sem perguntas não tem jeito aí depois a pessoa compra, ah mas não funcionou não funcionou mesmo, não vai funcionar porque ele só, simplesmente comprou duas varetas e já saiu querendo achar ouro e outra coisa essas varetas aqui você pode trabalhar com elas em cima, dentro do rio, em cima da água se tiver alguma coisa enterrada dentro da água, elas vai acusar dentro da água então elas não pegam água, essa daqui não é feita para pegar água porque elas têm o terra delas, então elas neutralizam a água. Você pode passar em cima de cano d'água, em cima de qualquer coisa, de água, de rio. Agora, se você enterrar um cano cheio de água aqui no meio, por causa do plástico e o cano, e a água, pode ser que elas pegam. Mas mesmo assim é difícil ainda. E eu vou encerrar esse vídeo aí, porque ele já está ficando longo, eu acho que já passou de 10 minutos. E, e dizer aos amigos o seguinte, Aqui aonde eu tô mesmo, aqui se eu for caçar com as varetas aqui, vixe, eu fico aqui o dia inteiro achando coisa aqui. Dia inteirinho achando coisa. Achando moeda antiga, achando alumínio, achando chumbada. Muitas coisas já achei aqui. Nessas beiradas aqui. Então, eu dizer aí aos amigos que precisar, pode fazer pergunta à vontade. Não, não se preocupa. Se tiver alguma dúvida por que não funciona, como funciona e também precisar querer saber também como é que é feito também nós vamos ensinar também como é que faz também porque eu não tenho interesse só em vender, eu tenho interesse também que os amigos façam também essas aqui ó pessoal presta atenção aí que elas encolhem essas varitas então ela está esticada aqui, ela está com 60 centímetros e tem uma outra coisa também que eu quero falar também aí para os amigos aproveitar esse vídeo aqui no fundo tem um parafusinho aqui que ele é um pouco ressaltado se você amarrar um cordãozinho aqui ó, você amarrar um cordão aqui, você consegue achar coisa com ela, ela você consegue fazer um pêndulo dela, você encolhe ela aqui um pouquinho, você amarra um cordãozinho nela aqui, aonde ela chegar em cima aqui ela vai começar a rodar, ó, tá vendo, eu segurando com a mão ela roda em cima da picareta, então você consegue fazer um pêndulo dela com simples cordão amarrado no pé se você quiser encorrer mais para ela ficar um pendo menor, ela vai ficar ela vai ficar um pendo ainda menorzinha você trabalha e outra coisa todas as duas antenas encoi isso é uma ferramenta outra coisa você pega ela aqui ó você coloca dentro do bolso você pode ir para onde você quiser com elas dentro do bolso e nós vamos encerrar esse vídeo uma boa tarde os amigos não esqueça de dar o like e se inscrever no canal uma boa tarde os amigos